E que lugar é esse, Girlynn? é Mendonças. Lá Mendonças. Lá Mendonças. Sim. que tem barreira? Lá, porque Sim. Sim. Ele se represa a água aqui e coloca uma ponte aqui. Você chama aquelas pedrinhas que rendem tudo limpinho. Eles Aham. limpam. Aí coloca uma ponte aqui pra você atravessar também. e pra cá. E tá sujo assim, tá por, sujo. No Justamente no no no por rondo. esse tempo Mãe, de chuva, Mãe. de inverno. Não é rondo? Não. E as pessoas, pra entrar, ah, entra por onde? Nossa, não, não, como Não, entrar, entra na água. Ah, porque faz a represa, coloca uma ponte. Mas a água fica aqui, vê? Que isso? Você chega, chega até aqui, as pessoas sobem na água, se jogam. Caramba, Vamos dá pra jogar Vem, mira. Aqui, Não. Ficou, né? Fica aqui, aqui em cima. Mas agora que é inverno, a água chega até aqui, né? Ai, que sacanagem. Não, por isso que as pessoas não vêm por Hum, e tá vazio mesmo. Né? Olha oh, barraquinha. É barraquinha? Ah não, isso aí porque quando é carnaval, eles fazem carnaval aquático ah, então, Carnaval aquático? A a então faz a represa E fazem em balsas Ah, não, vai você me joguideão Faz em balsas, não, faz em balsas <risos> e vem as reinas, as rainhas do carnaval, em balsas Passeia assim, Naneiro. dentro da represa Depois sobra pra cima e se coloca uma dança Nossa. Nossa. Eu ia ser uma dessas! Eu ia ser um. E aqui tá, tá molhado, justamente. Porque o rio chega aqui, caramba! Eu só tô falando que você que ninguém vem pro por causa disso. Porque não é época. Isso aqui é tudo nascimento. Um isso aqui fica assim, vem. Por uh -huh. causa. Que, que limpinho, Verônica. Hum. Todo é. lado chega até assim, assim, daqui não um pau na Ui, Desculpa, senhora Mari. Uh -huh, e isso aqui é pra quê? Essa arquibancada? Não. O carnaval? Nossa, gente. Ah, sim. Que... Gente, eu tô dando pra conhecer esse carnaval aquático! Como que é um carnaval aquático? Isso fica assim. Vê, aí tá escrito aí, junta de carnaval. Uhum. 2009 foi quando fizeram esse pedacinho aí. Nossa. Pois é, quando eles fazem fica aqui. as pessoas sentam aqui e se jogam assim, né, do rio. E do outro Isso lado Aí todo mundo vem com seus carros. Os carros cozinas, alegórios e música depois... uhum. Isso fica cheio, Verônica Os carros Estão muito um sujeleiras Ei. Tá. Aí também tem isso na própria bombeiro Nossa, Ai, que churro é, Depois das é 5 mesmo. da tarde, 4 ou 5 uhum. Aham. própria, os bombeiros tira todo mundo d'água Por quê? Porque eles vão embora Então ninguém pode ficar na água olha. também Não. Mas tá vendo? Tá sujo, olha aí É, tá bem bacana Ele, tá... Ele fica limpinho, Verônica Para aí fica limpinho tá e claro. cheio, né? Aham, uhum, e cheio Sim, a água fica até aí onde está a Maria? Cuidado Caramba Até aí fica ela Aqui dá um vidro Sim, aí fica a... Aqui está um está tá um... tá escuro Você vai ver esse verão que Caramba, muito show. Lá em cima tem vestiário, você pode trocar o que você quiser. Aham. Uhum. Se mata também você pode ir embora molhada, que importa, ninguém vai falar nada. Ah, <risos> mãe. E aí e onde tá vindo, tem tá aí, tem um bar. Uhum. Tá ah, chozinho. e naquele ah, barzinho, barzinho ali eu posso e... ter comer um peixe Não, frito, tomar uma cerveja. Ah, mas o peixe frito do outro lado. Ah, sim. sim. No outro que você sei, está fechado. Aham. Uhum. Quintinho de frito assim na hora, despacha assim. Ai, gente, isso é muito bom. E barato, tá? Não chega nem 5 euros. Que caçamba! Deixa eu chegar o verão por causa do sal a gente vai fazer Fazer uma sessão de foto, de, de foto bem e a aqui. E é show, né, Gerlene? Fazer ah. uma sessão de fotos aqui é muito ah. bonito. Quando eles limpos, assim, fica limpinho, só fica uns coqueiros mesmo. Fica tudo limpinho ali, ó. Uhum. Vendo, Luca. Porque já sinto, gosto de ficar né? do outro lado, já sinto através do rio, porque ele represa a água daquela pedra ali, uhum. grande pra cá. isso. Então, do outro lado fica bem... Raza, ah, eu já sinto a gente passa com o carro pro outro lado. É. O carro? É. Nossa, que show! Ai, nome, não, você vai afundar ele. não. É. As pedras, você vem que sentar nas pedras. Aham o que gostou? Falei emagrecer, aí tem, fazer uma sessão de cima. Aí vem aqui, vem então, o tamanho paleteiro. Isso aqui vai pra internet, tá? Aí vem o paleteiro, vem, vem, o paleteiro. vem a senhora vendendo sal, hein? Vendendo. Tá entendendo o que é sal? O, o sal que eu te falei. Explica o que é sal. Porque eles estão ouvindo a gente <risos> falar sal, aí sal. São os pés de porco cozidos. Em, em marinado com cebola e pepino. Vinagre, limão e pimenta. Viu, gente? E eu falando quando ela <risos> falou assim: Verônica, eu vou te apresentar o sal. Eu, não, Juliana, eu tenho 3 quilos em casa. Não, eu vou levar sal pra eu, eu não quero. <risos> que vergonha. Foi a foto? Foi, né, Brenda? Depois eu tiro foto e te dou. Ai, gente, aí foi muito engraçada essa história do sal. Ah, sim. Esse é a o. Esse é, o. Sal. É, -o. Uhum. Não é sal, Lisa. É sal aqui que eles vêm, que eu chamo. Aham. Ai, eu acho que é melhor E esse rio vai para onde? Vai a nascente. Não, não Como assim, como assim, como assim Brenda está nascente? É. Ele, ele tinha vai terminar que nascer, no mar. É. Ele termina no mar. da minha mãe, né? Ah, não sei, gente. É, não, eu não sei os lugares que ele passa, né? Uh -huh. Quando está chegando no maio, eu não sei te falar. Mas olha aí. Que É. Eles pintam as pedras de novo. Vai, Que lendas. Gente, muito rapidinho, eu fiquei bobo Gente, a gente estava no centro da cidade. A gente Sim, tá já estamos aqui, rapidinho. Mostra, está a... chovendo forte mesmo. Vem a ponte. Vem, vem, vem. Venga. A Venga. Tá Venga. E a represa arrebenta, né porque Com uma força d'água. Uh -huh. Eles tiram, passou as pernas que vai começar a pôr chute. Eles tiram a ponte. Um pequeno, assim, para atravessar a pessoa. Mesmo, Sim. Né? Ele tira ela, porque a primeira chuva que vem, leva tudo. Tá, tá. Agora tá bem sujo, tá bem sujo. E isso hein? aqui vai pra onde? Aí ah, se o tipo nessa rua, sai lá no centro. Sai é. perto da igreja. Ah, da praça principal que a gente defende. Aham. Uhum. <risos> De novo? Mais perto, Eu não Brando? Não é a gente olhando o mar. No mar? eu falei, nosso Deus, o que ribeirão é esse que vocês estão aí. Tá legal? Ah, esse barulhinho é tudo de bom, né, Giovanni? né, Sim, o barulhinho é. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente no meio da ponte e vindo uma van. Aí ah, aqui também já sempre vem para encher os carros no cisterna para o carnaval. Uhum. Aqui vem o cisterna encher. Ele coloca as bombas de água, cisterna. É, os caminhões cisterna, caminhão, caminhão. pipa. Caminhão pipa. Uhum. Ah sim. São como 16 caminhões desses. Uhum. E vem aqui no carnaval encher, de noite eles estacionam e já sempre coloca as bombas de água e enche então, É um trabalho que ele tem, né? Uhum. Os quatro dias de carnaval, ele enche os caminhões aqui de noite. De 16 caminhões fica 16 caminhões. 16 caminhões porque na central fica como 10 Sim. e os outros 3, 4 mais que tiver fica lá perto da minha casa <risos> cuidado, oh meu Deus Não, é a junta de carnaval que e ela? contrata vai, a ela para fazer esse serviço parar, falar essa ai e sabe que tia Gente, linda, essa paisagem tá linda demais. Eu quero, eu quero saber se as fotos vão ficar bonitas. Ah, tá. Você já sabe o que é, né? Sei. Nossa, Deus, eu não tinha visto o que é isso ainda não. Achei em manjar. Ah, eu é. não tinha visto isso ainda não. Eu vi. Quer você? Primeira vez que eu vejo aqui, eu aqui no Brasil e quero esquina, você vejo essa copeiras. Não é? É verdade. Mas aqui, ó. Mas eu sinto às vezes, vem ter lavar carro aqui. Uhum. Gente. o verão. Meu Deus, Meu Deus. Deus. A um eu a de água, que né? Show. E você para aí, porque ele. Pô, mas o carro entra dentro do rio? Entra dentro do É. Ele entra e atravessa os outros lá. Porque aqui, pra verão, tudo é esse eles cortam. Aham. Uhum. tirar uma foto naquela esfera de sentada, dele é show. É, tá. Pode atravessar. Pode atravessar. Vamos, oh. <risos> ah, <depois risos> pode. Depois, pode estar no seu carro molhado? Não, então, é, okay. <risos> é, vamos correndo atrás até. Vai pra cerca. Tá, é outra, outra. outra. outra. Não molha o pé, não, que você vai ficar lá. Ciramari. Mas a foto ficou escura, não, né? Não, não sei. No você vai ver que tem umas pedras bem bonitas de tirar a foto. Né? Show, gente. Verão só no início do ano, né? Não, não, não. não de, dezembro já começa o verão. Ah, é? Tá sendo o final, é, metade de novembro? Eu já começa o novembro. Dezembro tá chegando? O verão é melhor que o. Não, não, ninguém, é. É. É. É o inverno, mas aqui nem existe, aqui nem existe. Não aqui Então quer dizer, Girlene, que no verão aqui, essa água que a gente tá vendo toda preta, a gente vai ver tudo clarinha, clarinha. bem mais alto que e isso aqui. você até um assim. Ai, gente. E Limpinha, limpinha? Uhum. Hum, Vamos ver. pra lá. É que os que aqui em inverno, se né? É verdade. A maio, né? Sim, maio, sim, maio. sim. Maio. Sim, já maio já tava chovendo porque dia seis de maio. que Não pensa Sira Mari. Ah, Mari. O é legal foi a gente na ponte, né? Quatro patetas no meio da ponte <risos> e a van vindo batida. <risos> Né, essas solas daqui. <risos>